Olá, você vai ver nesta edição Gestores de alta floresta e empresa devem restituir erário por falha em contrato Gestores de alta floresta foram condenados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso e devem ressarcir os cofres públicos municipais em mais de um milhão de reais O motivo foi a não implantação do sistema integrado de processamento e aproveitamento de resíduos, o CIPAR, objeto de um contrato. Acompanhe na reportagem a seguir. Essa tomada de contas ordinária foi instaurada por determinação do Acórdão 232 de 2015 que julgou irregulares as contas anuais de gestão do Poder Executivo de Alta Floresta referente ao exercício de 2014 que na ocasião estava sob responsabilidade de Asiel Bezerra de Araújo. A determinação de instauração de tomada de contas foi para apurar a responsabilidade e a quantificação do dano ao erário decorrente das irregularidades do contrato firmado entre a Prefeitura de Alta Floresta e a empresa Solução Ambiental Limitada. O contrato foi firmado em 19 de janeiro de 2009, que a Prefeitura de Alta Floresta estava sob responsabilidade da prefeita Maria Isaura Dias Alfonso. Ao todo, foram apontadas seis irregularidades, como ocorrência de irregularidades na execução dos contratos e realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. Em consonância com o posicionamento ministerial, mantém a irregularidade HB06, razão pela qual aplicam as multas individuais discriminaram na íntegra do voto. A segunda irregularidade... Trata do pagamento de despesas do contrato 35 sem a execução do seu objeto, qual seja a implantação do CIPA e da área do lixão. Quando foi realizada a concessão em 2009, a licença ambiental já estava vencida desde 2007, situação que era de pleno conhecimento da concessionária. E nesse aspecto não há que se falar em descumprimento de obrigações contratuais por parte da Prefeitura, pois constava expressamente do próprio contrato de concessão que a responsabilidade pela obtenção do licenciamento específico do CIPAR era da empresa contratada. A equipe técnica constatou que após o vencimento da licença provisória da SEMA em 2012, as inconformidades continuaram, como por exemplo, o descarte do lixo urbano estava sendo feito de forma irregular próximo de uma rodovia de alta floresta. Outra inconformidade encontrada pela equipe do TCE foi que, de acordo com o projeto, o churume proveniente da decomposição deveria escoar para uma bacia de contenção impermeabilizada para controlar o risco de contaminação da água, do ar e do solo. Entretanto, a única bacia de contenção encontrada estava inutilizada por causa de infiltrações, razão pela qual a grande maioria do lixo descartado não era tratado. Assim... De acordo com o relatório elaborado pelo Condema, a partir da vistoria realizada em 2013, registrou-se que os serviços executados não no aterro não atenderam as especificações técnicas. E aí, prova fotográfica anexada aos autos e produzida no voto integral, mostrou que era público e notório que o descarte ocorria sem qualquer cautela. Então, ou seja, não foi feito nada do, do que tinha sido acordado. A senhora Maria Isaura foi ordenadora de despesa responsável pelos pagamentos no período de 1 de janeiro a 31, de 2009 a 31 de 12 de 2012 e num período subsequente. O prefeito responsável de, de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014 foi o senhor Aziel Bezerra. Diante disso, as contas referentes ao contrato foram julgadas irregulares sob responsabilidade da empresa Solução Ambiental Limitada e os ex-prefeitos Maria Isaura Dias Alfonso e Asiel Bezerra de Araújo. Condenar solidariamente a empresa Solução Ambiental Limitada, a senhora Maria Isaura Dias Alfonso, ex-prefeita municipal, a restituição de R$ 1,047,025,12. Condenar solidariamente a empresa solução ambiental, o senhor Aziel Bezerra de Araújo, ex-prefeito, à restituição dos valores de R$ 203.260. Bem, como aplicar multa de 10% a individual, obviamente, né? a empresa solução ambiental, a senhora Maria Isaura e o senhor Aziel Bezerra de Araújo. E multa de individuais de seis UPFs, a senhora Maria e o senhor Aziel em razão da manutenção das garantias contratuais, encaminhar cópia do feito ao MP estadual para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis. É a síntese do voto.